Beleza, guys? Tô de volta pra abrir caixas e ganhar muitas skins de SESGO aqui no K drop Tá rolando um evento nesse momento, que é o evento aí do Oscar, aparentemente. Vamos abrir uma caixinha. Abrindo essas caixas aqui, a gente consegue pegar basicamente uns pontos, que depois a gente vai poder trocar por skins grátis. Olha só que beleza. Veio algum ponto? Veio 10 pontos. Vou abrir de novo mais 5 dessas caixinhas. E aí, beleza, agora veio bastante ponto Galera, esse momento, quando tem evento, é um momento bom pra depositar Vou deixar o link na descrição aí pra vocês O código é LOGIN pra garantir aí um bônus de 10% E você depositando agora, você ganha basicamente muitos pontos aqui do evento Já pra poder gastar do jeito que você quiser E olha só, a gente tem algumas recompensas grátis, mano Que belezinha Ó, peguei um pouquinho de ouro Peguei aqui uma skinzinha, veio uma ALG, beleza Daqui a pouco eu coleto, olha só Dólares de volta aqui pra minha conta Mais moedinhas de ouro que Depois eu posso abrir caixas, né Tem aqui as cards, as cartas Que eu posso basicamente pegar Várias skins bônus aqui Olha só que beleza, eu vou pegar umas aqui mais caras Aí uma skinzinha de 1 dólar e 40 E por fim aqui eu posso fabricar Uma skin, o valor que eu quiser né Vou botar aqui por exemplo, 1.690 pontos E vai vir uma skin Ó, skinzinha de 3 dólares Inclusive tem um ranking aí do evento A galera que mais conseguir pontos, vai ganhar recompensas, muitas facas, muitos prêmios aí, várias skins e luvas. Eu quero abrir uma caixa do site, tá? Que ela tá entre as caixas premium. Alguma dessas caixas aqui, mano. Provavelmente acho que essa caixa é a Serpent, que é a mais barata. Mas, eu não quero abrir essa caixa sozinho. Eu quero abrir essa caixa contra... Outras pessoas vão a batalha pra pegar possivelmente todas as skins que as pessoas droparem. Vou vender todas as skins que eu peguei ali, com as caixinhas do evento. E vou criar uma batalha. Vou começar com a caixa Serpent, que é a mais barata das premium. Depois, talvez eu coloque umas caixas mais caras. E ó, vai ser um X1 aqui pra começar, mano. Vou escolher algum bot que eu não tô afim de esperar a galera entrar. E bora, mano. Cinco caixas Serpents. Se eu dropar skins melhores, todas as 10 skins são minhas Tá na tela, a primeira é boa A primeira, 39 dólares Tome, M4 Rupert Beast A segunda, faca Ai, veio a faca do outro lado, por que, que eu fui falar faca, mano? Putz, tô perdendo Nossa, vamos lá Ah, não, faca de novo, ó, velho Ferrou Nossa, essa batalha aqui já foi, já foi embora Já foi embora, Ah, não sei que eu pegue faca Mano, tem que pegar uma faca agora, senão... Ah, já era, perdi Sério isso? Sério isso? Ah, não, velho. Ah, mano, perdi. Vou criar a mesma batalha. Só que agora vou fazer o seguinte: eu contra dois bots. Olha, entrou um cara aqui, mano. Eu contra um cara, contra um bot. Vamos que vamos, velho. Nossa, se vier faca aqui pra mim. Putz, começamos mal, velho. Começamos mal. Putz caramba, velho. 20 dólares atrás do, do bot ainda, mano. Vai, faca. O cara pegou faca, mano. O cara pegou faca e eu não pego, mano. Droga, cara. Droga. Mano, vem uma faca pra mim. Como assim, cara? Como assim? Galera, tamo com só 72 dólares e o cara tá com 200. Me ripou, mano. Me ripou. Putz, o cara outra faca, mano. Mano, é a última vez que eu vou fazer essa combinação aí de 5 caixas. Essa caixa tá dando muito azar pra mim. Na moral, só Yes! Yes! Primeira faca que eu dropo, mano. Caraca, depois de abrir 10 vezes a caixa, veio uma faca. Beleza? Beleza, essa cai é boa. Tá bom, tamo na frente. 114 dólares Vai, mais uma faca pra garantir Ah, essa M4 não é boa Nossa, nem um pouco boa, nem um pouco boa Vai, mais uma faquinha e a gente garante Não, velho, não, mano Faca, mano Putz. Quem dropar a faca agora ganha Ah, ninguém dropou faca Boa Yes Ai, mano, eu tô achando que essa caixa, ela tá de sacanagem comigo. Essa caixa Serpent. Eu vou abrir cinco sozinho, sem, sem batalha. Se não cair uma faca aqui, mano, eu vou entender que é difícil de pegar faca nela mesmo. Vai, cinco caixas. Uma faca. Vem, vem. Yes! Duas, duas facas. Como que aqui dropa? Como que aqui dropa e na hora não dropa? Eu não entendo nada. Bom, tá ok. Eu acho que essa caixa é provavelmente uma caixa boa. Pra começar os trabalhos, só que eu achei ela muito cara as coisas que ela tá dropando Então eu vou economizar um pouquinho colocando uma caixa mais barata E a última caixa vai ser uma caixa top, mano Bora lá, tô confiante, mano, tô confiante, tô confiante, tô confiante Contra dois bots mesmo, aqui não tem medo não Bora, primeira... Nossa, passou um M9, velho Tá bom, tá bom, começamos perdendo, velho Segunda skin, nossa Deu ruim pra mim, velho, deu ruim Tudo vai ser decidido na última, na real Que é a caixa mais top, né? alpizinha nojenta, hein, mano? Mas olha, vale 33 dólares? Caramba Ah, velho, não vai vir faca nessa primeira caixa Não vai vir, não vai vir faca Agora vai vir mais uma skinzinha, mais ou menos E aí na última eu vou pegar uma faca insana E vou ganhar isso daqui Vai, 3, 2, 1 FACA Yes! Não, não, não Caraca, ia ganhar 1.200 dólares, mano. Vamos na mesma batalha de novo. Eu não acredito que não veio uma faca boa pra mim, mano. Veio uma faca horrível pra mim, na verdade. A pior faca possível que podia vir naquela caixa. Ó, oh, alguém aqui rabara, Caraca! Uau, mano! Alguém aqui rabara, velho! Caraca, agora é só vir uma faca boa na última caixa que tá garantida a vitória, mano. Vai. Skinzinhas normais. Eita, pega! Quase que veio uma faca ali, mano. Nossa, a Cafil Injector ali, hein? Carinha, carinha. Mas eu tô na frente por 200 dólares ainda, né? Pelo amor de Deus. É a última caixa. É agora. Vamos, vamos. Vaca, faca! O cara pegou o talon! Mano, alguém me explica como... Não, só me fala como que aconteceu isso, mano. Caiu uma talon, velho. Eu vou ter que tentar tudo ou nada agora, mano. Nossa, se eu perder essa aqui, velho... Se eu perder essa aqui, eu repei. Quatro caixas, vai -se. Provavelmente vai dar quatro facas Vamos ver qual vaca que vai ser só Boa, começamos com uma Crimson Web Perfeito, mano Agora tinha que vir tipo assim, uma talon, mano Vai, putz, tá bom Três facas ruins, tá bom Tamo na frente ainda Vai, carambit, talon, uma coisa assim Ai, passou talon, velho, caraca Esse talon valia muita grana Tá chegando, tá chegando, tá chegando A última faca é agora Putz, putz, perdi Ganhei, ganhei, <risos> Ah, que doideira Eu gostei muito dessa pegada de tipo assim Começar com umas caixas mais fraquinhas E depois caixas fortes Então vou fazer agora quatro caixas que são mais ou menos Né E duas caixas que são muito boas Que vai dropar a faca no final Começamos muito bem com essa caixa Casinha de 100 dólares, mano Putz, pegou uma luva lá, velho Ferrou Essa caixa não era pra dropar luva Nossa, ferrou Faca, faca, mano Boa, beleza Tamo, tamo na luta, tamo na luta O que importa são as duas últimas caixas Boa, cá AK, A casinha Agora, mano, agora eu tenho que dropar uma faca muito top Vai, vai Putz, mano, achei que ia cair no M9. Putz, cara, e agora? É tudo ou nada, velho? Não, achei que ia cair a vai se perdi, velho. Porque essa batalha foi boa, mano. A caixa tava legal. Vou fazer de novo a mesma combinação de caixas. Começamos bem mal. Bora, vamos ver. Pô, a casinha se não é muito bom comparado com a faca que veio ali. Pô, velho, não acredito que o cara dropou uma luva se não tivesse. Faca, faca, faca, faca, faca. Beleza, beleza. Tamo no jogo. Vamos no jogo. Vai, essa caixa aqui, paia. Beleza. Pelo menos vê a skin mais, mais ou menos ali, né? Vai, mano. Faca boa. Faca boa. O cara pegou talão, mano. Ferrou, velho. Ferrou. Já era. Já era. Eu vou ter que fazer de novo aquelas caixas muito boas, mano. Vai ser cinco caixas, vice. É uma das maiores caixas do K-Drop. Começando com esta bosta dessa baioneta, que vale 300 dólares. Oh. Ô, oh, louco. Beleza. Tô dentro, mano. Tô dentro. Duas vezes a mesma skin? Caraca, nossa, Alpe de 500 dólares, meu amigo. Vem talon. Ou M9. Não. Putz, três Guts, que horrível. Mano, tem que vir agora uma M9, uma talon, uma carambite, alguma coisa boa pra mim, velho. Eu tô perdendo ainda. É a última caixa. Meu Deus, se cair acabou acabou, eu ganho. Meu Deus. Flip? Flip versus talon? Ganhei! Três <risos> Caraca, velho, olha o tanto de skin, mano do céu, uau, uau, velho, olha isso, são 15 facas Você tá doido, eu achei que ia perder tudo, mano. Eu achei que ia perder tudo Vou vender essas faquinhas aqui e olha só, no final, mano, 4.600 dólares, cara Pô, eu ganhei um pouco de grana, mas tipo assim, passei um nervoso inexplicável mano eu acho que eu comecei com 4.000 dólar então ganhei aí pelo menos 500 dólar de lucro cara que doideira galera Você tá doido velho deixa eu ver eu poderia pegar com essa grana por exemplo uma Dragon Lore né não aqui no Upgrader porque eu teria que colocar skins mas olha na moral me diverti muito com essas batalhas velho arriscadas demais teve um momento que eu achei que ia perder tudo tô pensando o que que eu vou fazer com essa grana possivelmente abrir umas 10 caixas do lore. Seria uma boa escolha pra fazer com essa graninha Vamos abrir aqui uma pra ver se a gente tá com sorte, vai Vamos ver o que que cai, mano Supercondutor Ah, veio a nômade, eu queria a luva, poxa Não, não valeu, não valeu Sacanagem, mano uh, Carambite Caraca, velho, se viesse a carambite era muito valiosa A última, vai, mano A última, se não der nada, tudo bem ah, se viesse a Skeleton era muito valiosa, velho. Mas eu vou vender, 400 dólares, tá bom. Galera, a gente vê no próximo vídeo aqui no Keydrop, mano. Eu vou parar por aqui hoje, porque, olha, já foi altas emoções. Deixa o like se você curtiu esse estilo de vídeo com batalhas. E o link do Keydrop vai estar na descrição, junto com o código, tá? Que é login, mano. E você consegue 10% de bônus pode usar qualquer um desses métodos aí para depositar, cartão, skins, pix. Eu vou ficando por aqui, me vê no próximo vídeo. Apostem com cuidado e só no Keydrop, mano, porque o Keydrop é o melhor site para abrir caixas de CS. Tamo junto, galera, um abraço. Falou.